Sorteio de optativas Acesse www.medicina.ufmg.br No canto superior direito, pressione o link Intranet. Entre com usuário e senha do portal Minha UFMG ou utilize formas alternativas de acesso. No menu à esquerda, pressione o link Matrícula de optativas. Atenção aos avisos na página inicial. Ali é possível encontrar datas de sorteios e comunicados importantes. Na parte superior, no menu Opções do aluno, selecione Enviar, Alterar proposta. Selecione o período referente à matrícula. Em caso de nono período, selecione também o grupo. Disciplinas obrigatórias são apresentadas abaixo. O sistema pede que selecione quantas disciplinas você gostaria de cursar no total, para que possa reaproveitar suas opções. Atenção! Caso selecione concorrer a uma única disciplina, não participará de mais sorteios, a menos que não seja contemplado no primeiro com nenhuma turma. Para realizar a seleção das disciplinas, selecione a disciplina clicando sobre a lista. Serão apresentadas as turmas disponíveis com número de vagas, professor e horário. Turmas em vermelho estão em conflito com sua grade de horários, clique e arraste para o campo da direita quantas turmas quiser. Selecione outra disciplina na lista superior para poder ver as respectivas turmas. Arraste as desejadas para a esquerda. Atenção! Para evitar não ser contemplado, recomenda-se montar uma extensa lista por ordem de prioridades. Nota: A contemplação de uma turma elimina dos sorteios seguintes turmas da mesma disciplina. Antes de armazenar a proposta, verifique cada uma das opções e a ordem de prioridades. Marque a caixa concordando com os termos. Uma janela se abrirá com o termo de responsabilidade. Leia atentamente e marque a caixa concordando com os termos. Pressione o botão para armazenar a proposta. Nota: Sem aceitar as condições do termo não é possível salvar. Verifique se a proposta foi incluída com sucesso. Em caso positivo, uma lista das turmas selecionadas é apresentada para a conferência. Um comprovante com os detalhes é enviado para seu e-mail cadastrado na intranet. Se você recebeu o seu comprovante, parabéns! Você concluiu com êxito o envio de sua proposta. Aguarde a data do sorteio para conhecer o resultado. Ela se encontra na página inicial, entre os comunicados. Após o sorteio, para conhecer o resultado, acesse novamente, na Intranet, o sistema de matrícula de optativas. Na parte superior, dentro do menu Opções do aluno, selecione Enviar, Alterar proposta. No alto da página aparece o campo Disciplinas sorteadas com detalhes da turma em que você foi contemplado no sorteio. Nota: Se o campo Disciplinas sorteadas não aparece, Significa que o sorteio ainda não aconteceu, ou que você não foi contemplado com nenhuma turma. Sua proposta inicial continua valendo para os próximos sorteios. Todas as turmas da mesma disciplina em que você foi sorteado aparecerão em vermelho na lista de propostas, porque já não é possível concorrer a elas. É possível verificar que algumas turmas já não têm mais vagas disponíveis e alterar a proposta para o próximo sorteio ou submeter novamente as disciplinas para as quais não foi selecionado. Nota. Todas as turmas marcadas em vermelho serão desconsideradas pelo sistema no próximo sorteio. Em um acesso futuro o sistema as descartará, pois já não é possível concorrer a elas. Reorganize sua lista por ordem de prioridades e confirme sua proposta concordando com os termos do sorteio. Um novo comprovante é apresentado e enviado por e-mail automaticamente. Nota. Para visualizar a distribuição das turmas nos sorteios, selecione na parte superior, dentro do menu Quadro Geral, a opção, Quadro Geral Sorteio. Parabéns! Agora já sabe enviar propostas e verificar o resultado de cada sorteio. Fique atento às datas. Boa sorte!